O princípio do ritmo. Tudo flui para fora e para dentro. Olha o movimento das ondas, ó. Onda vai, onda volta, as marés. Tudo tem suas marés. Todas as coisas se levantam e caem. A oscilação do pêndulo se manifesta em tudo. Então você pega o pêndulo, se você puxa o pêndulo... Né? Um pêndulo aqui um, um, um, o que é, que é um pêndulo? É uma linha que tem alguma coisa pendurada nessa linha... Então, se você leva o pêndulo, Quanto mais você leva o pêndulo para a extremidade, mais ele vai para uma extremidade mais alta do outro lado. percebe, não? Então, é, é o movimento do bambu. O bambu tem essa inteligência, né? Ele vai... Né? Por isso que é importante a gente entender que às vezes as pessoas estão passando pelos seus processos, às vezes elas estão radicalizando de um lado para que elas busquem o equilíbrio do outro. Então, veja que a vida, às vezes, a gente está... Se a gente está num nível de ignorância muito grande aqui, a gente pode ir para um nível de sabedoria do outro lado. Né? Nós podemos, nós, nós, É exatamente esses movimentos que eu vejo na política, a extrema-direita, a extrema-esquerda, então as pessoas estão nos polos. Né? E aí elas precisam vir para o caminho, o que o Buda ensinou foi o caminho do medo, do meio. Né? Sair dessas polaridades, né? de, de querer destruir o outro que pensa de maneira diferente, gente, isso não funciona, isso não dá certo. Por isso que todas as ditaduras não dão certo, elas geram muito ódio, geram muito sofrimento, entendeu? Você acabar com essa lógica. A gente precisa qualificar as pessoas para viverem com as suas diferenças. Você não pode excluir o feminino ou o masculino, não tem como fazer isso, entendeu? Não tem. Todos esses, todos esses conceitos fazem parte da natureza humana, os polos fazem parte da natureza humana, você não pode excluir. Tudo esse movimento, se você for ir muito para um extremo, você termina indo para o outro extremo também. Né? Então, esse ritmo da vida, se você está num nível de euforia muito grande, pode ser que você venha a ter uma tristeza, se você estiver numa tristeza, você pode ver que tem um movimento de alegria. Então, a vida é esse ritmo. Então, você precisa simplesmente aceitar a vida. Pare de resistir à vida. Pare de querer que você esteja alegre todo dia. Não é, não é assim. Felicidade não é alegria todo dia, felicidade é você lidar com qualquer estado que você esteja vivendo de maneira protagonista. E simplesmente conviver, dizer, tá tudo bem, o que é que eu preciso aprender com isso? Porque O que é que tá acontecendo? Qualquer que seja o que tiver acontecendo, faz parte do jogo do aprendizado, do ritmo, do fluxo da vida. Então perceba que a vida é esse movimento, né? A Tábua das Marés, veja que o Hermes já falava né, nesse livro, Cabailon, que foi publicado em 1908, que é um resumo, né, acho que é da Tábua da Esmeralda, né, dos escritos lá do, do Hermes, né, é, é uma síntese, né, então ele já fala, tudo tem suas marés, tudo tem seus movimentos. Né, então siga o fluxo da vida, pare de resistir à vida, aceite, né, aceite, pare de dizer como é que as coisas devem ser, simplesmente aceite as coisas como são e pergunte... Se isso está acontecendo comigo, o que é que tem por trás disso? Qual é o aprendizado que tem aí, né? Então, é, a medida da oscilação à direita é a medida da oscilação à esquerda. O ritmo compensa. Então, você perceber que você se vai muito... Né, você vai terminar indo para o polo oposto. Né? A euforia, né? é, A euforia, eu me lembro das épocas, né? Que, na época que eu bebia, né? Então, você às vezes faz uma farra... Né, aquela naquela euforia, no outro dia, vem uma ressaca, vem uma grande ressaca, que é exatamente o seu corpo tá, seu corpo tá ali, né, buscando o equilíbrio, né, daquela euforia toda, daquelas coisas, né? Então, perceba, as pessoas, muitas vezes, pessoas que buscam as drogas químicas, né, sejam as drogas, as drogas proibidas ou permitidas, porque está cheio de droga nas farmácias, está cheio de açúcar branco aí, que é outra droga, de BC oito vezes mais do que cocaína, então as pessoas estão se entupindo de comida, né? Então elas vão, elas, elas vão, elas têm, um, um, um, um, né? elas têm uma, uma felicidade momentânea, daqui a pouco vem a tristeza, daqui a pouco vem o pesado, daqui a pouco vem, entendeu? Então é esse ciclo. Você precisa entender os ciclos, né? E você precisa entrar em comunhão, né? Ter clareza dos ciclos para que você, tendo essa clareza, você possa administrá-los, né, com inteligência. Existe uma, uma oscilação natural, não apenas nos fenômenos da natureza, mas na vida humana. O ruim sucede o bom, a alegria segue-se a tristeza, período de animação são precedidos e, e sucedidos por período de retração. Então, com isso aí, gente, você quando estiver triste, diga, ah, isso faz parte do ritmo. Tá muito feliz demais, tá muito alegre, isso faz parte do ritmo. Lembra aquela história do anel, né? Que eu já contei a história do anel, né? Que o rei, o rei pediu o presente para o sábio da corte. Olha, me dê um presente, que qualquer situação eu me sinta bem. Aí o, o sábio deu um anel que, que, é, que dizia que estava escrito no anel, isso também vai passar. Então, com isso, esse rei é, foi usurpado do trono pelos seus familiares, depois de uma grande festa, estava numa festa gigantesca, que era a festa do seu aniversário, muita felicidade, muita alegria. No outro dia o pessoal tomou o trono dele, ele foi para a masmorra, ficou preso, aí foi quando ele lembrou. Quando ele estava naquela euforia, ele, ele olhou para o anel e disse, o no anel tem isso, também vai passar. Quando ele estava prisioneiro, ele olhou para o anel, isso também vai passar. E depois, né, é, é, o seu exército conseguiu é, é, tirar ele da prisão. Então, a vida é isso, é esse ciclo. Agora, os ciclos eles vão buscando... É, é, eles vão, nós vamos diminuindo o sofrimento quando nós estamos no que os budistas chamam de equanimidade. Né? Ou seja, quando tiver tudo muito bom, simplesmente a gente agradece e, e diz, está tudo bem. Né? É, e, e não entra também não, não entra na, na euforia, não, não, não achamos que somos melhor do que ninguém. Né? Isso simplesmente é um momento que a gente está vivendo. Quando a coisa não estiver muito boa, a gente também olha para aquilo e diz, olha, isso também faz parte do... do faz parte do movimento, do ciclo de aprendizado. Né? O que é que eu preciso aprender quando as coisas não estão muito bem? Né? Como esse momento agora de crise, que é desafiador para todos nós, o que é que eu estou precisando aprender? Quando as coisas estão maravilhosamente bem, o que é que eu estou precisando aprender? Então eu olho para isso, né? sem olhar né? de julgamento, né? sem olhar de congelamento, porque o movimento vai vir. O movimento vai nos trazer para o balanço da vida, do fluxo da vida. Então, quando eu compreendo esse ritmo da vida, tudo que estiver acontecendo é ritmo, é o ritmo, é o balanço da onda, é o balanço, tudo tem suas marés, então é o balanço das marés, não tem nada para você estar tá reclamando, não, gente, é a maré, é o fluxo da vida, o processo de evolução é esse fluxo constante, então, assim, está tudo certo como está, vamos embora, vamos trabalhar, agora vamos, vamos, vamos se aprimorar e vamos nos desapegar. Né? O apego é que gera o sofrimento. Você quer congelar e tem que ser todo dia, ah, era tão bom naquela época, era tão bom. Não, mas aquilo passou, passou. Ah, eu vivia triste, não, aquilo... aquilo passou também. Tudo faz parte do ritmo das coisas. Então perceba que isso nos leva a viver a vida com leveza, não é se achando vítima ou se achando né, que está sendo recompensado. Nós somos recompensados pelas nossas ações. Então, nós vamos aprimorando a qualidade das nossas ações, nós vamos aprimorando a qualidade das nossas vibrações e vamos saindo dessas cada vez mais dessa, desses extremos, né? Porque se, se a gente vai muito por um extremo, é muito possível que a gente venha compensar no extremo oposto. Então, é muito, muito interessante a gente perceber como isso rege a nossa vida. Observe os momentos que você teve nos extremos, e perceba como você se deslocou em outro momento para um extremo oposto, busca essa equanimidade, olhar a sua com naturalidade e dizer, o movimento faz parte, o movimento faz parte da vida. O princípio de causa e efeito que nós falamos ontem, toda causa tem o seu efeito, todo efeito tem sua causa, tudo acontece de acordo com a lei. Essa lei aqui tem que estar no jardim da infância, né? Tem que ter... A pessoa para casar, para ter um relacionamento afetivo, profissional, tem que entender da lei para ser político, para ser padre, para ser pastor, para ser papa, para ser... seja lá o que for, para ser médico, para ser advogado, para ser um profissional, tem que saber disso aqui. Tem que saber disso aqui. Se você não aplica a lei, se você não entende essa lei, você vai atirar no seu pé todo dia. Vai ter lá no seu pé todo dia né? O acaso é simplesmente O nome dado a uma lei desconhecida Falei isso na live de hoje Há muitos planos De causalidade, porém nada Escapa a lei Nada escapa à lei Possivelmente a lei da causalidade Ela está ligada exatamente a O que o Jung chamava de sincronicidade Está ligada a lei da vibração também Então as coisas que parecem por acaso têm a ver com a nossa vibração né? Tem a ver também com é, é, o que nós estamos provocando no mundo exterior A partir da nossa vibração A partir do nosso sistema de crenças né? Porém, nada escapa ali Existe uma causa para tudo que acontece Nada corre aleatoriamente É possível aprender a trabalhar Sobre as causas para obter os efeitos desejados O princípio do gênero O gênero está em tudo tudo tem seu princípio masculino e feminino. Por isso que não, não vá ficar brigando o né, feminino com o masculino, quem é melhor, quem é melhor. Isso faz parte do universo. É uma linguagem, é uma polaridade que você vai encontrar no, no taoísmo, no yin, do yang. Né? O gênero se manifesta em todos os planos da existência. Tudo e toda pessoa contém os dois elementos, masculino e feminino. Esse princípio não tem relação com incentivos à luxúria ou libertinagem. Não é isso. É porque nós somos filhos de um homem e de uma mulher. Então, nós temos esses princípios dentro da gente. E esses princípios do gênero, eles estão em movimento. Então, acolher o feminino e o masculino dentro de nós é a forma mais sábia de viver. Qualquer tipo de exclusão do feminino e do masculino, você está indo para uma polaridade oposta, o que vai levar. Por isso que muitas pessoas que são... É, que são homofóbicas, muitas delas têm uma, uma, uma, uma homossexualidade reprimida. Isso já tem estudo sobre isso, né? Pessoas que são muito homofóbicas, que têm raiva dos homossexuais, que matam, muitas vezes elas têm porque aquelas, aquela pessoa, ela está sendo provocada na sua sombra. Então ela tem medo, ela tem... ela De repente, tá, aquela pessoa está despertando as suas sombras, né? Tem um senador americano que era o maior homofóbico do planeta, né? E, de repente, esse senador foi pego, né, é, fazendo um boquete dentro de um banheiro de um aeroporto. Então, foi um maior escândalo, isso era uma coisa que inacreditável, entendeu? Então, ele foi tanto para o polo oposto, né, que terminou ele, terminou ele se prostituindo. Olha só que, né, ele, ele foi tão... ele era um, um, um, um... ele não era um matador, né, porque ele não chegava a matar, mas ele, ele era um destruidor, né? da reputação de pessoas homossexuais nos Estados Unidos, e esse senador muito famoso, você pode procurar isso no Google, ele foi encontrado lá, né, fazendo boquete, né, com, uma, com um homem dentro de um banheiro do aeroporto. Então, um escândalo generalizado. Então, cuidado com, todo, com toda pessoa que está muito no plano da negação, é muito possível que essa pessoa termine, está muitas vezes negando algo dentro dela, que é o polo oposto daquilo que ela está negando, entendeu? Então, procure olhar aquilo que você está negando, né? E isso é uma forma que não é fácil, né? Não é fácil a gente olhar para a nossa sombra e perceber que aquilo que nós estamos com medo é algo que está dentro de nós e nós estamos evitando, nós estamos rejeitando, nós estamos até matando porque tem gente que mata, né? É, é, é, que matam aquelas pessoas que ameaçam, né? que estão ameaçando a sua sombra vir à tona, né? É... Então, isso não, não se refere a homens e mulheres necessariamente. É um, prof, é, um, é, é um princípio do gênero, é um princípio do universo que está no yin, no yang, no, né? aquela polaridade lá do taoísmo, né? do, é, da parte preta e a parte branca, que é o um movimento que se integra, né? que é o feminino e o masculino. E... O princípio do gênero se refere à ânima, o intangível como o masculino e a matéria, o tangível como o feminino, é o complemento. Mas esse mesmo conceito se torna mais complexo quando aplicado à mente. Nela, o masculino seria quando vivenciamos conscientemente. Então, o masculino é a consciência, é o estado consciente. O feminino é o subconsciente, né? ou o inconsciente que está no papel do feminino. Tá? Então é importante a gente buscar esse equilíbrio do masculino e do feminino dentro de nós né? Porque o consciente é o aspecto né, do que é, é o aspecto masculino em nós, aquilo que nós acessamos com clareza O subconsciente, o feminino em nós, é o que governa na verdade a nossa vida tá? E que nós precisamos trazer muitas vezes esse consciente, esse subconsciente à luz Que muitas vezes são as nossas sombras né, para que a gente possa se curar. Então, quando você toma a decisão de se curar, tem que ter coragem, porque você vai mexer, muitas vezes, vai precisar mexer com conteúdos subconscientes ou inconscientes. Né? Muitas vezes, é o polo oposto do que você está negando. Aquilo que você está negando, aquilo que você está com medo, muitas vezes, é o polo oposto desse processo. tá?